E aí rapaziada, Felipe aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te passar uma dica do que tomar de café da manhã quando temos impotência masculina. Antes de falar qual é, já deixe seu like aqui abaixo e se você não é inscrito, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade de homens mais potentes e transantes desse Brasil. Deixou o seu like e se inscreveu? Então bora para a dica de hoje. Como sempre, eu trago mais uma dica poderosa para você que quer aumentar a sua potência masculina para que você tenha ereções fortes o suficiente para você satisfazer a sua mulher. Pois se você sofre de disfunção erétil, como eu sofria, eu sei muito bem o que é isso. E em todos os vídeos eu falo que isso não é nada legal, mas pode ficar tranquilo. Por mais que as dicas que irei te passar funcionem muito bem, ela não é a cura definitiva da impotência masculina. O método que me curou de verdade foi um guia que estarei deixando aqui abaixo na descrição. Assim que você clicar e fazer parte do guia, você irá receber em seu e-mail tudo método secreto, nunca revelado por médicos e nem aqui na internet. E se você seguir o passo a passo desse guia, aí não tem erro, você vai se tornar um homem muito potente na cama em poucas semanas. E voltar com sua ereção firme, forte e saudável e duradouro, sem você falhar. Eu sou testemunha e prova disso, por isso... Deixei o link aqui na descrição para você conhecer e saber mais como funciona, beleza? Bom, recado dado, bora para a dica de hoje. Veja agora café da manhã saudável para aumentar a sua potência e ereção. Bom, nesse vídeo preparei para você algumas opções para o café da manhã saudável e saboroso. E você escolhe a melhor opção, beleza? Bom, primeiro é o mingau no leite com um pouco de fruta. Segundo, pãezinhos e ovos cozidos. É melhor tomar o de codorna, beleza? 3. queijo cottage com baixo teor de gordura e chá com ervas, mas é melhor recusar o café. Tudo bem? Como tratar-se de almoçar e jantar? Olha, sopa de lentilha com iogurte leve, frango ou peixe. Uma pequena quantidade de batatas assadas é uma excelente opção para um jantar saudável. Quanto ao jantar, seja leve, especialmente se você tiver uma noite de tempestade e orgulho e uma fruta favorita. Isso ajudará você a não comer demais e a ficar em ótima forma. E esses são os alimentos que vão aumentar a sua potência na cama. E isso é o café da manhã. Consuma esses alimentos em seu dia a dia que você vai ver uma grande diferença na sua potência na cama e suas ereções vão aumentar, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da dica de hoje, não esquece de deixar seu like para fortalecer o nosso canal, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, e lembrando que a cor definitiva da impotência masculina que sempre recomendamos aqui nesse canal está no primeiro link da descrição e fixado no primeiro comentário. Muito obrigado pelo acesso desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.